Fala pessoal, beleza? Vamos direto para mais um vídeo sem enrolação. Hoje nós vamos aprender como usar o WhatsApp Web no computador 2019 atualizado. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser abrir o seu Google Chrome, que é o navegador mais indicado para isso. Aí você tem aí o seu Google Chrome e tal, e você vai clicar no seu atalho de WhatsApp para o WhatsApp. Clicou nele, o que vai acontecer? Vai aparecer essa mensagem para você pedindo para que você atualize o seu google chrome meu se você atualizar o seu google chrome aqui ó o que vai acontecer vai ser que quando você fizer a mesma coisa clicar no atalho para que o seu whatsapp web abra vai aparecer de novo essa mensagem então o que, que você faz lá na barra de endereço na parte superior extrema esquerda da sua tela vai estar esse link web.whatsapp.com o que, que você faz você bate a barra e coloca QR, que que é esse QR? É o QR Code que ele pede quando você vai usar o WhatsApp web pelo computador, dá um ENTER, o que que vai acontecer? Ele vai carregar o seu WhatsApp web no seu Windows 7 naturalmente sem maiores problemas, o tempo que ele vai levar para abrir vai depender muito da conexão que você tem então pronto tá aí aberto o seu whatsapp web no entanto tem outro jeito de você fazer isso se você tiver o windows 8 para cima windows 8 10 12 500 porque o whatsapp web agora você consegue fazer o download dele como é que você vai fazer o download dele você vai abrir uma nova aba e vai fechar a aba que tinha antes aí você vai digitar whatsapp site. Ele vai abrir essas opções de site. Aí você vai clicar no primeiro que tiver aqui e ele vai mostrar essa tela para você. Nessa tela, na parte superior, na metade assim do vídeo, você vai ver download, onde estou passando o mouse aqui. Aí você clica em download. Ele vai te mostrar essas opções para você fazer o download. Para o Mac, o Windows 8 superior versão 64 bits ou Windows 8 superior versão 32 bits. Você escolhe qual é o Windows que você tem e clica clica em download, depois disso pronto, se olha aqui na parte inferior da tela do meu computador, você vai ver o ícone do, do WhatsApp, você clica nele e vai estar tá feito download, aí é só você esperar abrir e pronto, Tá aí o seu WhatsApp Web instalado no seu computador, rapidinho né pessoal, então se você gostou desse vídeo, dá um like e ajude seus amigos a usarem o WhatsApp Web pelo computador, compartilhando este vídeo, obrigado por ter assistido esse vídeo e nos vemos em um próximo vídeo.